Fala aí galera, beleza? Tô aqui com o Alexander Frota e a gente tá aqui para te fazer um convite muito especial. Fala aí Frota! Hoje começa a imersão Viver de Internet com o Alexandre Tavares e a semana inteira vai rolar evento com várias oportunidades para você gerar renda através da internet. Então clica no botão aqui abaixo, se cadastra nessa imersão que tá imperdível e vem Viver de Internet você também. Valeu, Bora. tamo junto!